Eu estou no Caribe Meu povo, eu estou na Rota dos Milagres Em Alagoas Uhul! <risos> Hoje estou aqui, minha gente, nesse paraíso que vocês não tem noção do que é isso aqui, para você que não conhece, né? Estou aqui gravando esse roteiro incrível e vocês encontram praias paradisíacas e essa cor aqui, minha gente, porque eu não uso filtro não, viu? É tudo que vocês vão ver nesse vídeo é porque é real mesmo. E estou aqui economizando, viu, minha gente? Nesse paraíso vou usar o aplicativo Prime Gourmet Alagoas, o mesmo aplicativo que eu usei lá em Maceió. Inclusive, se você ainda não assistiu meu vídeo em Maceió, vou deixar o um link aqui porque tá imperdível primeira dica que eu dou para vocês que venham pra cá é alugue um carro para vocês terem mais essa liberdade para locomover de uma praia para outra. Até porque elas têm um pouco de distância entre uma entre um e outra Então já fica essa dica de vocês alugarem carro. E daqui também, gente, eu vou para outro destino. que Qual será, né? Já acompanha aqui no final do vídeo, eu vou falar para vocês. Então vamos embora, que Lânia no Nordeste está aqui, olha, na Rota dos Milagres, no litoral norte de Alagoas. Mas antes de iniciar a Rota Ecológica dos Milagres, eu vou levar vocês para conhecer a Praia do Carro Quebrado, em Barra de Santo Antônio, no último vídeo eu finalizei em Maceió, mas eu acabei dormindo em Barra porque eu queria conhecer essa praia e eu vou levar vocês. Eu acho que é aqui, ó. É, é praia do carro quebrado, propriedade particular. Vai ter que pagar uma taxa, eu acho. Para entrar, bora ver. Bom dia, tudo bom? Quanto é a entrada é? Aqui paga 30. é 40 reais? Minha gente vai ficar essa brincadeirinha, viu. Já deixa o like aí para compensar, viu moço, pelo amor de Deus. Só, lá só paga se quiser subir, sabe? Só se quiser, só subir. Se quiser subir. Ah, mas vem para cá, você vai querer subir no mirante, né? Tá acordando os canaviais, ó. E aí, cheguei aqui no famoso mirante do carro quebrado. E com vocês, o famoso mirante da praia do carro quebrado. Agora eu quero saber de vocês, gostaram do visual é lindo, viu, minha gente? Já deixa aqui nos comentários se vocês conhecem essa praia ou não. Eu desviei um pouco da minha rota para conhecer e para gravar aí para vocês. Então já deixa aquele likezão e vamos embora. Olha o cabelo da pessoa, gente. Olha como é o pessoal desse do mirante. Jesus amado. Não leve chapéu, não, senão vai voar, viu, gente? Descer aqui na praia e depois partiu milagres. Meu Deus do céu, olha que perfeição. Opa. Olha que perfeição, gente. Meu Deus. Aí tu desce por esse caminho e... Tcharam! Chegamos à praia. Minha gente, tem até um orelhão para tu ligar pro povo. Meu Valeu. povo já tem até um carro para dar um rolê aqui na praia. Olha só. Na praia do carro quebrado, né, gente? Tem até retrovisor. Olha o que <risos> Então, bora lá. De Maceió até São Miguel dos Milagres é essa rota que eu vou mostrar aqui, ó, no GPS, tá certo? Porém, eu entrei para conhecer... A praia de carro quebrado e de carro quebrado, para milagres, o GPS colocou nessa rota aí. Só que é cortando o canavial, minha gente. Em 200 metros, ó. vire à direita. Assim, gente, passa por canavial, tá? Então, assim, quem não sentir segurança, volta para pegar a pista lá atrás, tá? E a ponte, gente? Bora pegar aqui o asfalto. Agora sim, essa aí é a estrada certa, tá? É a AL-101, a estrada que liga Maceió, a região da Rota dos Milagres. Evitem ela à noite, porque ela tem muitas curvas. Continue na AL-101 por 36 quilômetros. E cheguei, olha aqui minha gente, Rota Ecológica dos Milagres. É essa rota, gente, que ela é composta por três municípios. Passo de Caparagibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, tá aqui, olha. Lá de Cabaragibe, uma praia bem famosa que tem aqui, ó, é a Praia do Marceneiro. São Miguel dos Milagres é a Praia do Toque, né, que é a mais famosa. Porto de Pedras, a Praia do Patacho. Falando Praia do Patacho, é pra lá que eu estou indo agora. Já vou fazer um barque lá pra... Vou ver se consigo comer alguma coisa antes, né? Mas eu vou fazer o passeio das piscinas naturais para correr, porque tem horário da maré, né, minha gente? Mas cheguei! Gente, eu amo esse lugar! Acho que a região daqui de Alagoas que eu mais sou apaixonada e vocês vão entender por quê. Então, vamos embora! Eu no Nordeste, na Rota Ecológica dos Milagres. Uma coisa que eu sempre brinco é pra fazer essa rota, você tem que deixar o estresse em casa. Agora durante a semana vai estar mais tranquilo Mas final de semana mesmo é bem lotado E tipo assim, aqui não tem Não, foi, não é preparado pro turismo Nessa né, questão de estrada Então tipo assim, é, às vezes não tem calçado o pessoal andar Não tem estacionamento pros carros Então tipo assim, o pessoal, o pessoal Para é, na rua mesmo, na estrada Então assim, tem que ter muita paciência Muito cuidado para andar aqui, tá bom, gente? E gente, vocês estão o eu aqui do meu lado Ai meu Deus É, é perfeita essa rota eu falei pra vocês que ia direto pro Patacho, né? Mas minha gente, dava tempo pra almoçar e minha amiga já tinha, Laís, que vai me acompanhar, né? Aqui na Rota dos Milagres, ela já tinha reservado um hotel, um restaurante pra gente almoçar e olha a vista do restaurante. Essa é a vista da pousada Marceneiro na praia de Marceneiro. Gente, o restaurante da pousada está no aplicativo Prime Gourmet que eu usei lá na Rota dos Milagres. Lá você compra um prato e ganha outro de igual ou menor valor. Esse meu prato de camarão estava delicioso. Lembrando que precisa fazer reserva com antecedência. Olha que coisa mais mimosa. Gente, isso aqui é novo, eu não lembro não, Desse aqui. São várias lojinhas, Olha. Olha, de um lado e do outro Seguimos rumo a São Miguel dos Milagres Até chegar em Porto de Pedras Para embarcar para o passeio lá na Praia do Patácio Chegamos Praia do Patácio Porto de Pedras Vamos embora que agora a gente vai embarcar A gente vai fazer um passeio de jangada para as piscinas naturais Vamos embora Uhul, como está e esse é um passeio que não tem horário fixo, tá? É um passeio que depende da tábua de maré. Ele só é possível fazer com maré baixa. Então, se ligue para vocês marcarem a sua viagem. Gente, tem uma cadeirinha para você deitar aqui na jangada. Olha isso. Você fica deitado aqui fazendo passeio, tomando solzinho com esse visual incrível. Olha. Uhul. E agora, uma paradinha aqui, a primeira paradinha para fazer foto. No coqueiro mais famoso, que é o coqueiro da, da Grazi, né? E o nosso amigo falou, falou, assim, não, vamos, se vocês quiserem, a gente pode dar uma passadinha lá, fazer a foto no coqueiro, porque a gente não vai ter hora para acabar o passeio, não é verdade? Verdade. Não o tem negócio hora aqui é não. diferenciado. Pra e a hora para acabar, não tem. Bora fazer foto para continuar nosso passeio. O tempo fechou e vocês sabem que eu não trabalho com filtro, né? Então eu tô mostrando pra vocês aí que o mar tava bem escuro, mas fique nesse vídeo, porque eu voltei outro dia e eu peguei um mar bem Maldivas. Fique nesse vídeo. Vi, e aí você entra na água, chega daquele choque, né? De água quente, cara. Olha que surreal que tá a água. Meu Deus do céu, tá muito lindo. Olha. Olha só, só tem a gente aqui, ó. Que paraíso, cara. Olha. Ó, só tem a gente, ó. Que tá aí essa piscina só para vocês tem alguém usando o Prime aqui galera do Prime vem com força porque ele é parceiro aqui não tem hora para acabar, acabar ali gente um paga e outro não hein que é parceiro Prime gourmet ó ele vai pagar e tu tá de graça né mulher aí sim hein olha aí meu povo minha gente a gente saiu lá das piscinas ali a gente sai lá dos peixinhos viemos para cá e olha como é que tá a maré. A cintura. E estamos aqui, ó. Esse, ó só tem a gente. Só tem. Cara, ele é maravilhoso porque ele fica com a gente até um é o pôr tá. do sol. A gente tá esperando o pôr do sol, inclusive, ó. Embora tenha uma nuvenzinha aqui, aí tem rede, ó, pra vocês ficarem na rede. Tem a boia, pra vocês ficarem na boia pra fazer foto, relaxando. E a maré, maravilhosa. Gente, o um detalhe, a água tá muito... Boa. Cara, eu entrei agora, olha, tá muito quentinha. Então, assim, é um passeio que vocês não podem deixar de fazer. E é aquela coisa que eu falo, pra vocês virem pra cá, aluguem um carro pra vocês terem mais a liberdade. Ó, aquele casal que tá aqui... Eles estão hospedados em Maceió, então eles ainda vão pegar um carro e descer com a Maceió. E se você estiver se hospedado aqui, como a gente vai se hospedar, aí fica mais tranquilo, entendeu? Fica melhor, porque daí você não fica se preocupado em sair para pegar a estrada, tá? E relaxa mais, curte mais, né? Conhece até a noite aqui. Os restaurantes aqui milagres, tá certo? Agora, vamos esperar, ó. Uhul! Rô do sol. Tomara que apareça! <risos> gente, a água tá muito quentinha, meu Deus. Tá muito bom. Uhul! Sou Felipe, tu é o cara, hein cara, sensacional, Obrigado. gente ó, vim pra cá, parceiraço Prime Gourmet ó, uma pessoa pai e outra não, se você for cliente do aplicativo, se você quiser saber mais do aplicativo é só mandar mensagem nesse número, já sabe como funciona, procura no Nordeste pra vocês ganharem desconto aí, a assinatura sai por 190 e vocês, usufrui muito, e ó, passei passeio com esse cara aqui, ó, âncora gente, passeio. é âncora passeio, a gente começou o passeio de 1h30, né, mais ou menos, de 3h30, 5h30 agora a gente tá finalizando Sim. o passeio agora. 5h30. Então, super aprovada, né, gente? Uhul! Tem não tem começo, não tem fim. se a gente quisesse ficar lá outras horas, ele ficava. E aqui no patacho, essa bandeirinha azul, aí vocês entram aqui, ó, tem saquinho pra colocar, ó, sujeirinha, roupa molhada, né, olha? E tem os banheiros aqui também, ó, tem parquinho, eu vou tomar um banhozinho ali. E depois aqui tomar uma ducha, 0,800. <risos> vou Vamos pra lá. Tem banheiro também, ó, agora tá fechado, né, por conta do horário, creio eu. Ó, tem outras outros coisinhas aí. A gente dá pra ver que isso aqui é tudo novo, viu, gente? Então, Patacho, Porto de Pedra, está de parabéns com a estrutura aqui na praia. Isso que eu chamo de uma recepção. Eu já cheguei, gente, já tem um bolinho, já tem um cafezinho. dela chegou falou assim, se você quiser um tapioquinho, Então, meu mulher. Ela tá com vergonha de aparecer dela. Então, vocês chegaram de viagem, deve estar tá cansado. Ô, oh, mulher, tu é nota meu, tomar um cafezinho, um bolinho, tomou um banho e sair pra jantar. Obrigada, viu? Já tá vendo o atendimento aqui, é top, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha como é lindo, olha. Eu tô encantada, olha aquele balanço pra eu fazer foto, gente. Fica aqui na Praia do Maceneiro, primeira vez que eu me pego aqui, e eu já tô louca pra amanhã já aproveitar a praia, né? Curtir muito e mostrar, e mostrar tudo pra vocês. Olha como é linda. Eu vou mostrar tudo aí pra vocês, tá bom? Muito aconchegante, ó. Isso aqui, os quartos aqui na parte superior. Mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a minha casa. Olha, tem uma cama de casal. Essa mantinha aqui que é uma delícia, né, minha gente? Eu soltar tá ela aqui em cima. É uma delícia esse quarto, essas mantinhas. Aqui tem a parte do close. Já tem minhas coisinhas ali, minha roupinha pendurada. Tem televisão. É climatizado. Calma, né? Olha, gente, calma, é gostosa. Banheiro com... Banho de água quente, olha só que gostoso. Então, é né? Tudo muito, muito cheiroso, tudo muito limpinho. Até deu uma caminha ali. Então, e eu vou mostrando aí pra vocês, né? Café da manhã, tudo bem direitinho. Banhozinho tomado, cheirozinho. Simbora, meu povo! Bora jantar! <risos> Gente, é por isso que eu falo pra vocês, sabe? Dessa questão de, de fazer bate e volta. Por isso que eu não gosto. Há muito tempo já eu não gosto. Porque... Eu gosto de. Um exemplo, tava lá em Maceió, curti Maceió. Fui ali pra região mesmo, sabe? Tipo, pra Barra de São Miguel, que é pertinho. Mas quando eu vim pra cá, São Miguel dos Milagres, Maragogi. Imagine só, passei o dia todo no passeio. A gente sabe que passei em fada, né? Imagina eu pegar o carro e ainda ter que voltar pra Maceió. Aí amanhã eu volto pra Maragogi. Então, assim, é por isso que eu sempre aconselho vocês. Pra quem vem aqui pra Alagoas, né? Se as pedem Maceió, tá? Se pedem aqui milagre, vocês pedem Maragogi também. Olha que gostoso. Você acordar cedo, fazer uma caminhada, viu? nascer cedo sol, vem pra pousada. Aí toma um banho de mar, vem pra pousada. toma um café gostoso, depois sai pra fazer passeio. Enfim, é outra vibe, né, minha gente? Então esse é o meu estilo de viagem. E eu é sempre monto os roteiros aqui pra vocês nesse estilo que eu gosto, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Sim, o melhor, aqui também tem Eu nem falei pra vocês, minha gente Que aqui é parceiro do programa Amigo gourmet Então a gente tá comprando uma diária e a outra saiu de graça Segura que eu ainda vou falar os valores pra vocês, tá bom? Vou mostrar o café da manhã, vou mostrar tudo bem direitinho Aí eu falo pra vocês os valores Mas olha só que massa Tô Pagando uma diária e vou ficar doce Porque eu sou praia e gourmet Inclusive a gente vai jantar usando praia tudo aqui, minha gente Passeio de barco, tudo usando o Prime, Alagoas. Olha o jantar, onde é que vai ser, gente? Aqui na Vilinha Marcineiro, que fica bem pertinho da nossa pousada, que eu mostrei pra vocês, eu tava encantada. E são vários restaurantes. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira, né? Então, assim, não fica tudo aberto. Eles começam a abrir mais a partir de terça-feira. E nosso jantar vai ser aqui, ó, no Sportsburg. Tá, aqui também é do Prime Gourmet Tem mais dois parceiros aqui na vilinha do Prime viu bom, agora bom. bora jantar Que chegou um fofo, minha gente Aqui na Praia do Maceneiro. Chegaram os nossos hambúrgueres Gente, eu pedi o meu aqui Que vem barbecue de rapadura E eles também são parceiros do Prime Então a gente vai comprar um E o outro vai sair de graça Cada um custa R$36,00 Mas somos Prime, cada um vai sair R$18,00 Olha que negócio bom, gente Tem várias opções aqui no cardápio, maravilhoso Bom, viu? Bom dia, meu povo. Tá as meninas estão me sentindo em casa aqui, ó. Televisão, aí tem um café aqui atrás. Fazem tapioquinha também, né? Faz, né, Tapioquinha? Olha, Sim. soquinho. Então, tomar um café, gostei a praia, né? É. Praia do Marceneiro Galera, é porque dá um sol tão quente Tão quente, a gente poderia ter vindo a pé ali por dentro Só que eu falei, ah, nós vamos no carro <risos> Que a gente, a gente vai fazer passeio de bike Agora à tarde, a gente tá vindo Um meio de carro mesmo aqui para Praia do Marceneiro Agora eu quero dizer Porque chora caribe <risos> Ai, gente Brasil, que é isso? a Lagoa Olha isso, gente Que é a temperatura dessa água Meu Deus do céu Que foi maravilhoso É bem rasinho Ai, sensacional gente. Não tem explicação não, vocês têm que conhecer a Lagoa Só falo isso A gente tá falando aqui, fala bom dia Deixa eu limpar essa câmera aí, peraí aí que tá suja aí. Melhorou, melhorou Fala aí, Laís, ainda tá falando, fala bom dia pro povo. Bom, bom dia, dia gente. Esse paraíso maravilhoso. Nossa, apenas essa caminhada. A gente tá fazendo uma okay, caminhada. Olha, só tem nós fazendo essa caminhada, ó. Não tem ninguém. A gente tá fazendo os planos aqui de quando a gente ficar rico, a gente vai comprar a casa aqui, né? <risos> só que o noivo dela não gosta de, de praia. É, não Aí não como que eu ia é que vai fazer? Não gosta tanto de praia e ela ama praia. Aí praia. Ele, fica... ele fica lá no cantinho e eu fico. E vocês morariam teria uma casa assim ou num paraíso desse? A ah, pessoa tem que estar rica, né? Porque olha, Sim. meu amigo deve ser. A gente comprou uma casa aqui. Qual será que deve ser, minha gente? Diga aí, diga aí. Vamos fazer uma vaquinha é, pra eu comprar, é. né? Olha. Todo mundo aí, tipo, eu cada semana usa, né? Fazer uma vaquinha <risos> e chapéu, ó. Eu vou chupar é, assim, é, é, ou então compro o Prime e vem economizar, bebê. Comprei. Uhul. É, minha precisa gente. Não precisa nem comprar nada. precisa é. não. Comprou a assinatura do Prime e vem pra cá economizando e viver esse paraíso aqui, ó. Agora já estamos aqui em São Miguel dos Milagres e vamos entrar agora lá para a praia do Riacho. Então, uh, uh, bora lá que eu vou mostrar para vocês São Miguel dos Milagres. Uma curiosidade, quando a gente sai ali da AL101, né, que é a estrada principal, geralmente as ruas, elas são tudo assim ó, de terra, viu, aqui para dentro. Caraca, olha esse azul! Gente, lembrando que isso é sargaço, tá? É por conta do período de lua, essas coisas. Não é sujeira, tá? Isso aqui é próprio da natureza. Cara, olha só. Surreal a cor do mar. Aqui na praia do Riachão. Do Riacho. Aqui são dos milagres. Olha, gente. Olha só. Sim, sim. Mesmo que tá no Caribe. Mesmo. Nunca fui, mas mesmo que tá lá. Olha. Vou até correr aqui, ó. Tu, tu, tu, tu. Pra dentro do mar. Ih! Vamos, surreal. aqui. Gente, sério, vocês não conhecem Alagoas? Pra vocês que não, vocês não... Sério, vocês ainda não conhecem isso aqui? Se eu falar pra vocês que muita gente viaja para fora do Brasil e não conhece a Lagoas, sabe? Não conhece o nosso Nordeste. E é surreal. Olha essa... Minha gente, não tem filtro. A água tá tão, mas tão, tão quentinha, sabe? E é um destino que às vezes as pessoas pensam... Eu vou com o chinelo na mão, chave, né? As pessoas pensam que é um destino muito caro. Sim, se a pessoa tem pra, né? Um alto padrão. Mas eu tô economizando aqui com o Prime Gumenta, Tipo, em hotel, eu comprei uma diária, ganhei outra O passeio que a gente fez ontem, 50 reais. É uma economia muito grande Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês virem conhecer E não façam bate e volta Eu passo nessa tecla, né? Só pra vocês curtirem isso aqui tudo, ó bora, bora lá pra igreja? Bora lá pra capela Deixa eu dar uma dica pra vocês Aqui não dá aparecendo, mas aqui é um rio, tá? Então quando tá a maré cheia, não dá pra passar por conta do rio, né? Que aqui é aqui a deságua, né? A água do rio aqui com o encontro do mar. Eu só venho pra cá com a maré baixa. Beleza, meu? pão Se eu fosse você já deixava um like também, então já se inscrevia no canal pra aproveitar essas e muitas dicas de viagem aqui pela região Nordeste. Simbora! Olha aí a água do rio aqui, ó. Encontrando mar. Ah, tá quase indo pro tomar banho no rio, né? Pra se dar uma refrescadinha, né? Porque a água é bem... Quente. Viu, gente? para vocês que não conhecem o Nordeste, é assim, é, é surreal a temperatura da água. Laís, tu vai subir na jangada para me filmar, viu? Não sei como. Bora. Eu quero fazer a abertura do vídeo aqui, ó. Se deu certo, você já vira na abertura do vídeo. Eu vou subir nessa jangada aqui, ó. Ai, <risos> quem é, lá, isso que assim, minha filha, sai daí, filha. <risos> Tudo pra pegar um take lindo pra vocês, minha gente. Dá hora sacada do mar. Aqui é assim, se você parar pra comprar alguma coisa, você para o trânsito, ó. Não tem lugar pra parar. A gente tá aqui atrás de água. E o almoço vai ser na Vilinha Maceneiro, O mesmo lugar que a gente jantou ontem, né? No mesmo não, né? Na Vilinha, porém a gente vai almoçar na, aqui, ó No Asqua Olha o restaurante, gente Tem aquela parte ali que nós vamos ficar, tá? E fica bem pertinho da pousada Dá pra vir até a pé. tão perto que é, tá bom? Olha que delícia o ambiente, ó Olha a musiquinha, ó Tchan, tchan, tchan, tchan Vem aqui na vilinha, muito gostoso. E mais uma vez usamos o Prime Gourmet Alagoas. Lá pelo Prime você compra um corte de carne e ganha outro. Os acompanhamentos são opcionais e você pode montar seu prato do jeitinho que você gosta. Estava tudo muito gostoso, esses legumes grelhados, hum, estava delicioso. Olha só que gostoso. Voltei aqui, a gente almoçou, né? Viemos aqui que é bem pertinho a pousada, viemos para trocar de roupa. Vai fazer o passeio de bike agora. E olha só, tudo arrumadinho, quarto limpinho. Agora bora trocar de roupa. E todos os meus looks são da Livre Leve, viu meninas? Vou trocar de look agora e partir o passeio de bike. Gente, a gente tá indo pra um passeio. Aí paramos aqui pra comprar umas frutinhas pra gente fazer o piquenique, ó. Pera, maçã, tem morango. Ei, quer dizer que as bikes é essa daí, é? As bikes tá aqui, agora tá. Que tá chegando a galera, tão dentro do Norte. Uhul! Tamo junto, pô! Que animação! Aí gostei, agora viu? Travar. Agora a gente vai descobrir a, sim, a simplicidade da rota ecológica, viu? Então, meu nome é tá pronta! Bem. Valeu! Tchau! E agora vamos atravessar, né? É. Bora atravessar olá, a balsa. Olá, Valeu! Gente, olha o visual. Que coisa linda! Valeu, obrigada! Laine, pode chamar de Laine. Mineirinho então. É, é mineirinho, é? É. Você é de onde, eu boy? Sou de, eu sou natural de Betim, né? meu vivi Betim? Menina, é. olha, eu passei em contagem esses dias. Chegamos aqui na travessia de balsa Gente, eu só falo para vocês Vocês que vêm a Milagres Não deixem de fazer esse passeio de bike É sensacional, gente Eu, eu me joguei na areia, fiquei assim, ó Deitada na areia Ai. Depois o passeio tcharam, Olha só, gente As frutinhas que a gente comprou E esse final de tarde aqui, olha que maravilha! Olha a hora que a gente voltou. Ficamos lá conversando mais de seis horas da noite já. E agora vamos lá para a pousada, tomar o banho e partir o jantar. Bora falar de preços, né, meu povo? Eu tô aqui hospedada né, na pousada Divino Milagres. É, deixa eu falar aqui. Aqui, gente, é parceiro do aplicativo Prime Gourmet, tá? Então, assim, eu tô reservando como cliente mesmo no Prime Gourmet pra ter essa experiência, pra estar tá passando pra vocês, tá certo? Eu mandei mensagem, fiz minha reserva, tá? Como qualquer cliente normal do aplicativo, beleza? E aqui, gente, eles aceitam o um Prime de segunda a quinta-feira, beleza? Então, no final de semana, eles não aceitam, tá? Porque você compra uma diária e ganha outro... E ganha outra, e os preços eles podem eles ficam flexíveis. A minha diária ficou 390. Eu comprei uma diária e ganhei outra. O de Laís ficou 490. Ela comprou uma diária e ganhou outra usando o aplicativo Prime Gourmet. Tá bom, Alane. Ah, mas tem pousada no final de semana? Tem que é a pousada do Enildo. Eu vou lá mostrar pra vocês que, inclusive, o meu hospedei da outra vez. Tá, ele é bem flexível. Importante aqui na Divino Milagres. Eles não aceitam Prime no mês de dezembro, janeiro e feriadões. Feriado tá lá em Enildo. Eles aceitam. O ano todo, tá? Dezembro, janeiro, segunda, segunda, final de semana, tudo. Eles só não aceitam nos feriados e feriadões, tá? O resto eles aceitam tudo. Fique nesse vídeo que eu ainda vou mostrar lá. Tô divulgando o um aplicativo, eu sou embaixadora do Prime Gourmet com muito orgulho. É um aplicativo, assim, que eu amo de paixão, indico muito. E eu sempre olho, esses assim, os melhores locais para estar divulgando aqui pra vocês, tá bom? Então fique nesse vídeo que vem muita coisa boa. E agora bora continuar e vou mostrar o, os próximos jantares aí. Então vamos embora! E já estamos de saída, estamos indo jantar. E olha só que coisa mais fofa. A vilinha Marceneiro. Hoje é terça-feira, ó. Tá vendo? A gente tem mais coisas abertas. Conta em segunda-feira tinha poucas coisas abertas. Olha aqui, ó. Fofo, né? Gente, tá um charme. A gente tá indo jantar hoje lá no Baranda Milagres. Eu vou mostrar aí pra vocês. Fica lá em São Miguel dos Milagres. Olha o restaurante da vez, Nossa, varanda. Minha gente, olha isso ali, ó. Tchurururu, várias luzinhas, aquele jeito que a gente ama. Também é super avaliado. É Prime me comer, parceiro. Super bem avaliado esse restaurante. A gente vê hoje, estar tá aqui. Vai falar boa noite, meu povo. Boa noite, meu uh, povo. Uh! Olha as luzinhas, tá? Olha que é gostoso! Olha que meu é gostoso aqui dentro, ó. Tcharam! Escolhemos ficar nessa mesa aqui, a Ana já veio atender a gente, maravilhosa, e olha gente, uma é linda aqui, né? Bora! Meu amigo, as músicas daqui! Corta, corta pro YouTube, não bloquear meu vídeo, mas só pra falar, gente, que as comidas de lá são perfeitas! Eu pedi um prato lá, que veio um filé, nossa senhora, tava divino! A Laís pediu risoto com um polvo, maravilhoso. É do Prime também, tá? Vocês compram um prato e ganham outro de igual ou menor valor. Oh, não, mulher, essa sobremesa. Gente, isso aqui, ó, é, é quentinho. Isso aqui é maracujá. isso aqui é o coisa com coco. Tem um sorvete de coco. Como é o nome da sobremesa mesmo? Textura de coco. Textura hum, de coco, só peçam. É maravilhoso, né não, Laís? Muito o que, que é, Diogo, o que ela falou? Que só ia comer duas colheradas. <risos> E Olha aí, ó, Jéssica, mulher. O... <risos> mulher, que mão abençoada tu tem pra fazer comida, mulher. Gostaram? Uxe, você é doido, né? Olha e aqui a falam, sobremesa, que já, já foi. É sobremesa. Mulher, eu vou parar de filmar porque você não vai comer o resto da sobremesa. Bom dia, meu povo, diretamente aqui da minha casa, <risos> aqui na Praia do Marceneiro. Gente, divino um milagre, essa pousada é maravilhosa. As comidinhas são uma delícia, olha, frutinha. Aqui tem cuscuz, meat né? Calabresa, macaxeira, pão de queijo. Oh, bom. Gente, os bolsos aqui são dos deuses. Ela também faz tapioquinha na hora, tem suco. E depois do café da manhã, maravilhoso, voltamos aqui da Praia do maceneiro, porque essa praia é maravilhosa, fica tá bem pertinho da pousada. E olha isso, minha gente. Tá bem vazia hoje, tá bem vazia mesmo. É, ó, deixa eu mostrar, esse aqui é o meu outro look, ó. Livre e leve, tá, minha gente? Todos os looks que eu uso, tá? Meninas, são da da Livre e Leve, né? Eu vou deixar o site aqui pra vocês aproveitarem, garantirem o look de vocês. Agora, guardar meu celular aqui, minha gente, ó, vou curtir. Tem essas barraquinhas de praia aqui, ó, eles, eles cobram só a consumação, tá bom? Pra vocês que quiserem ficar de boa, já fica essa dica. Agora vamos embora curtir esse mais maravilhoso. Meu povo, saí depois de muito banho de mar, né? É, fiz o meu check-out lá na pousada no Divino, Divino Milagres, onde eu estava hospedada maravilhosa, atendimento maravilhoso e senti em casa. E vou vir agora para outra pousada, que é a pousada do Enildo, que é assim, estouro aqui no Prime Gourmet, né? Para quem é cliente do Prime, as avaliações é muito boas. E o preço deles é assim, surreal. Tá? Já estou aqui em São Miguel dos Milagres e eu vou mostrar aqui para vocês... Ó, deixa eu começar pelo atendimento. Olha só quem vai atender vocês, esse maravilhoso. Ó, ele que fala com vocês aí, que faz as, as marcações, né? Gente, boa demais, imagem, né, gente? Olha a, a plaquinha do Prime, a premiação. <risos> e eu vou mostrar aqui duas opções de quarto pra vocês, tá? Ó como é gostoso aqui a pousada. Tem uma piscina, tá? Eu vou... é porque aqui, gente, funciona assim, sabe? Tem essa parte aqui, ó, desses quartos, tá certo? que são os quartos mais simples. E tem a parte do chalé, que é do outro lado. Deixa eu virar aqui pra vocês, aí. Vou apresentar essa opção aqui de quarto, tá? Olha, acomoda o quarto casal. Ó, os cuidados que eles têm, tá vendo? As toalhinhas do nome. Tem essa parte aqui pra colocar as coisinhas. Banheiros de água quente, ó. Bem espaçoso, tá bom? Muito bom, né, minha gente? Agora, melhor é o preço. A diária aqui, nesse quarto, pra duas pessoas com café da manhã, tá R$300, tá? Mas se você for cliente do Prime Gourmet, do aplicativo Prime Gourmet Alagoas, você pode comprar uma diária e ganhar outra. Ou vocês podem comprar duas diárias e ganhar duas. Gente, vocês não ouviram errado não, viu, minha gente? E esses valores são flutuantes, né? Hoje eu acabei de perguntar que hoje o preço eu gravando esse, esse vídeo no começo de março, tá? E vocês podem usar também dezembro, janeiro, exceto os feriados e feriadões, tá? E, tipo semana santa, semana de, semana, é, o período de semana santa não é válido, tá? O carnaval, essas coisas. Mas o resto do ano vocês podem usar à vontade. E eu vou mostrar uma outra opção também, que é muito massa. Deixa eu mostrar mais aqui da pousada pra vocês. Essa parte aqui, ó, é a área do café da manhã. Tem muitos elogios do café da manhã daqui, tá? É, da outra vez eu fiquei naquele chalé ali e hoje eu vou ficar aqui, ó, no número 12. Bora lá conhecer? Olha como ele é bem gostoso, né? Ó, dá pra ficar aqui na varandinha fora. Tcharam! E esse é o meu quarto. Olha, cama de casal. Gente, eu nem falei, mas todos os quartos, eles têm frigobar. É climatizado, tá? Tem televisão. Bora ver essa parte aqui. Ó, tá vendo? Climatizado. Tem essa parte aqui do closet. Tem espelho pra olhar o look, né, meninas? E banheirão, olha. Banho de água quente. Banheiro bem espaçoso. Muito gostoso. Olha que delícia que esse quarto, gente. Bora ver os valores? E esse quarto aqui, olha, maravilhoso, em São Miguel dos Milagres, ele tá custando 400 reais a diária, tá? Tô gravando esse vídeo no meio, de, no meio de, do mês de março de 2023, tá? Esse valor hoje tá 400 reais. Porém, se você for cliente do aplicativo Prime Gourmet Alagoas, você pode comprar uma diária e ganhar outra, ou pode comprar duas diárias e ganhar duas. Minha gente, olha só o preço pra vocês se hospedarem em São Miguel dos Milagres tá muito bom. Lembrando que a assinatura do aplicativo Prime Gourmet custa só 190 reais usando o meu cupom de desconto ELONORDESTE, tá? Esse valor vocês não precisam pagar mensal, que às vezes as pessoas acham que é mensal, mas não. Você paga uma vez e pode usar aí durante um ano, tá bom? Pode usar uma vez cada voucher no período de 12 meses. É, esse aqui de Alagoas eu já usei lá em Maceió, já usei aqui em Milagres, né? Na região aqui da Rota dos Milagres, só uma assinatura. Então, assim, esse valor de 190 reais, Ó, se eu quisesse comprar o um aplicativo só pra usar aqui, eu já saia no lucro. Vocês estão entendendo como é bom? Então, gente, mais informações. Eu vou só mandar mensagem nesse número aqui, tá bom? Vocês vão saber tudo bem direitinho, tá? E agora eu vou sair pra comer alguma coisinha. O tempinho tá um pouquinho doblado, mas acho que vai abrir. Eu quero ver se eu pego um pouco de sol também pra gravar pra vocês. Ih, vou curtir a praia, né, minha gente, quando sou besta. Vamos embora! Então, eu amo porto da rua. Gente, a pousada fica bem perto daqui, tá? Olha. Dá até pra vir a pé, ó. Masão ali na frente. Eu vou almoçar por aqui. Olha o meu prato, gente. Eu tava com vontade de comer um camarãozinho assim, um abacaxi. Quando eu falei, eu vou pedir ele. Tô almoçando aqui no praiô, tá? É. É parceiro do Prime Gourmet com hambúrguer. Então, assim, se vocês estiverem aqui e quiserem comer um hambúrguer, eles são parceiros. compra um hambúrguer e o outro. Eu vou vir jantar aqui, comer um hambúrguer e mostrar pra vocês, tá bom? À noite, hambúrguer tá no Prime. Os pratos, não, beleza? Mas eu tinha que vir aqui, porque eles são maravilhosos, gente. Muito bom. E a localização, né? Melhor. O melhor restaurante daqui, ó. Do nada, chuva, ó. E gente, se vocês viram o tempo ontem, né? Como é que tava? Um solzão e hoje começou a chover agora tarde tá? acho que não vai nem ter porra do sol. Minha gente, ouviu a tarde inteirinha Eu até dormi <risos> Cadê o pôr do sol que eu queria gravar pra vocês? Não teve, viu? Já voltei aqui pro praia, O mesmo lugar que eu almocei agora eu me comer. Olha o hambúrguer Tá no Prime, tá? Aqui vocês compram um hambúrguer E ganham outro de igual ou menor valor E eu peguei aqui a parte de cima agora Tchum, Tô aqui na parte superior Muito bacana Então venham pra cá que o lugar é top Agora eu vou comer pra voltar Porque amanhã vamos torcer pra fazer só Pra eu gravar pra Tacho Faça a dancinha pra nós Pra tá, gente ter sol amanhã pra eu gravar pra vocês. Bom dia, meu povo. Eu estou aqui, ó. o café da manhã. Tapioquinha feita na hora. Já tô quase já no finalzinho do café. Cabeça tudo bagunçado. e olha que apareceu o sol. Então vou tomar um café rapidinho. Eu vou lá pro Patacho com vocês. Bora? Porto de Pedras! E essa é só uma das estradas aleatórias que eu pego lá no meio do Coqueiral porque sim, minha gente, eu amo andar no meio do Coqueiral, eu acho a coisa mais linda! Gente, olha só onde é que eu estou! Na capelinha do Patacho, é uma capela linda! Eu vou mostrar para vocês! Olha só, gente, vem aqui comigo! Olha que coisa mais linda essa capela! Eu já adianto que todo sábado tem missa, tá? Então, se você estiver aqui no sábado, tem missa às 16 horas e 30. Então, já salve aí para vocês irem aqui assistir a missa, olha. E conhecer a capelinha de perto. Olha o visual que a gente tem aqui de dentro da capelinha perfeito né esse essa de ter todo o pé na areia capela pé na areia olha fantástico né quem aí já quer casar na capelinha do Patacho vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo para vocês saberem mais informações tá Olha só esse loft, gente. Porque tem a capelinha, né? E a capelinha fica junto com a pousada Patacho. E esse loft, ele fica aqui no terreno da capelinha. Então o pessoal casa, o pessoal aluga o loft pra se arrumar, sabe? Olha o visual aqui, gente, do loft. Que perfeito. Perfeito! E agora, o pessoal da pousada Patacho liberou uma bike pra eu poder dar uma volta aqui. Na... Olha que lindo que aqui, gente. É uma a bike, ela é exclusiva para quem é hóspede aqui dessa pousada, tá certo? Bora andar de bike Paradinha aqui, nessa parte que eu até gravei para vocês lá no passeio de jangada, né? Olha que surreal, gente A estrutura daqui é fantástica, né? Aqui, olha no coqueiro mais famoso que é o coqueiro da grazi que paraíso olha aí ó baque já encostado aqui no coqueiro famosíssimo aqui na praia do patacho e olha só a cor desse mar gente surreal de lindo eu vim aqui tava chovendo né e olha só agora Depois de curtir esse paraíso na Praia do Patacho, eu segui pro túnel verde. E no dia seguinte foi dia de voltar pra estrada, mas antes eu passei lá na praia. É, de Porto da Rui. Fui almoçar lá no praio com os amigos. Fala, meu povo! Olha só onde eu estou aqui. Me despedindo do Praiô. Me despedindo aqui da Rota dos Milagres. Mas calma aí que eu vou finalizar o vídeo lá na travessia de balsa. Pra vocês verem, tá? Estou aqui com meus amigos. Olá! cadenai, Tudo para dois? Mais uma Uhul! vez? Mais uma Uhul! vez. aqui, bem-vindo à E olha só, gente, aqui. Olha. Que delícia aqui. Ó. Olha, olha pra isso. Meu olha. Meu Deus. Oh. Nosso almoço vai ser aqui hoje. <risos> Chegaram os nossos pratos. Quem tá com fome? Aí? Uhul! Pense numa mesa de amigos não é não, minha gente? Das antigas, Tiago aí Não, Tiagão, parceiraça aqui Marcou, desmarcaram a vida aqui do canal, né? Da época que eu vim de São Paulo Me acolheram maravilhosamente aqui E é isso, minha gente Agora bora comer Eu já provei esse aqui, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês É divino Hoje eu já vou pegar esse outro camarão Que é o camarão pra que Ele é o havaiano, não é isso? É Havaí É perfeito E olha só, gente, outros pratos aqui Olha o povo Meu Deus Bora -se embora meu povo! E pra quem sentiu falta do passeio de buggy e do mergulho com cilindro, não tem problema não. É só clicar no link que tá aqui, ó na descrição desse vídeo, que tem no outro vídeo que eu já gravei na rota no ano passado. Então, venha vem embora que tá tudo no Prime por mês. Bora fazer a rota que o GPS não mostra, minha gente. Bora -se embora, deixa eu entrar aqui. Pois é, meu povo, é com meus amigos aqui do Tudo Para Doido, Uhul. Eu finalizo o um vídeo aqui da rota é, ecológica dos milagres, atravessando aqui de Balsa, olha, de Ponta de Pedras parou para, para Japaratinga. A rota que o GPS não mostra e economiza muito tempo para você estar querendo conhecer a Maragogi. Beleza? Já, já sabe essa dica. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, ó. Deixa aquele likezão e até o próximo, meu povo. Tchau! É! Até a próxima, meu povo! Fui!